Tá fudido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Oh! Respeito, Meu mano, seja sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. Oh! É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar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 O meu, essa que cê tá ligado. Por isso, agora te explico no free. Você cita outros homens ah, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira que não ia ganhar de mim. Alguém <risos> aí, <risos> <risos> não, não, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita, <risos> tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você.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 Uhum. Irmão, eu não sou um iniciante Já que a bater aqui eu faço pedido Então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue Isso aqui é um stock file Pode trazer eu sou o seu guarda-chuva E guardando o porta-lomba Que vai chover post-line Na cara desse mano Mas me diz Por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu essa é pista Mas eu vou ser o um campeão O de bunk eu sou viu, Então olha a explosão É